casa está bem ali vamos tentar chegar lá ó tá muito alto o soja. mas aqui dá para ver você está aberto já tá seco já já eles colhem aqui Vixe, parece uma escada ali, cara. Caraca. Que tá em volta. Não sei se vai dar pra não entrar aí, não, hein? Isso aqui é um prédio de abacate, eu acho, hein? Olha, aqui não tem cobra. Tiago, tá difícil o acesso, hein? Tá difícil, cuidado com a estadeira nessas árvores. É. Tá. Ó, oh, T de aranha. Ó! Oh. Pra cá não tem como ir. Nossa, Thiago. Que sinistro, cara. A entrada era aqui, ó. A entrada era aqui, amor, ó. É aí? É. Olha se não tem cacho de abelha. Opa! Tem alguém aí? Sinistro, hein? Tá vendo? Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís viemos aqui fazer mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Vocês viram como que é difícil o acesso para chegar nessa casa aqui. A gente tem que andar na plantação. É tenso, não é isso? aí. E a história que foi nos passado aqui, pessoal, é que morava uma família aqui nessa casa, e eles tiveram que se mudar do local, e a casa depois que ele se mudou ficou abandonada. O que acontecia aqui, pessoal? Tinha muita manifestação. Eles falavam que a casa tremia, eles estavam dormindo, sentia a casa tremendo, o copo quebrava, é, vidro explodia, é, espelho mesmo trincava. Diz que era muito atormentado a casa. Quando eles compraram aqui já existia a casa, né, Thiago? Então eles não sabem se aconteceu alguma coisa antes deles morar. Então. Eles não sabem o que acontecia, ou se era algum espírito maligno, se era alguma entidade, um demônio que fazia isso com a casa. Mas eles tiveram que se mudar dessa casa aqui. Parece que um dos filhos deles teve crise de pânico, né Tiago? É aí de eles decidiram mudar. É, ele ficava tava dormindo assim, ele ficava meio acelerado, meio doido uhum. assim, né Thaís? Com medo, chorava, aí tiveram que se mudar. Então hoje eu e a Thaís vamos fazer a exploração aqui nessa casa aqui para poder estar vindo um dia à noite fazer investigação sobrenatural e ver o que acontece aqui nessa casa, se realmente essa casa é assombrada. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. é isso, ó, olhando por fora aqui, cara. já Vamos ali ver, tem uma arinha aqui, ó. vamos ali ver. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, ó deixa eu deixar um recado para vocês. Se vocês não segue a gente no Instagram, corre lá, porque a gente tá indo pra muito longe gravar. E a gente tá sempre postando a cidade que a gente tá lá no Instagram. Então vai que um dia a gente chega aí na sua cidade, não é, Thiago? É isso aí, pessoal. Então vocês têm que estar tá seguindo a gente lá no Instagram. Muita gente fala, ah, eu não tenho Instagram. Cria o um Instagram pra seguir a gente, pra vocês saberem cada passo do casal furacão. É isso aí. o link do nosso Instagram tá aí na descrição. Bora lá, Thaís. Vamos. Passa aí. Ó, aqui já era... Um piso, olha a plantação, ó. Tem uma fossa ali, ó. Tem uma fossa ali. Aqui já dá atrás, aqui ó. Aqui acho que eram as portas dos fundos, né? Aí tá, tá trancado. trancado. Aqui também tá só a isso, picou. Ó, parede. Vamos voltar ali. Vamos. Nossa, mas deveria ser bonito. Aqui perto passa uma estrada, né, Thiago? Do rural, mas é uma estrada que vai para um distrito, né? Bem é. movimentada ali. Umas cordas penduradas aqui, cara. Tá é novo... Estranho. Estranho. É? Varal, Ele tá muito tempo abandonado isso daqui. Nossa, cara. olha os vidros aqui, cara. Licença! Será que era isso? Será que uma alguma aqui? Meu Deus, licença. Tá vendo? Thiago, não é vidro daqui, ó. Porque aqui só tem uma parte quebrada, ó. Então, e aqui é muito vidro. Muito, muito vidro. Não onde saiu todos esses vidros? Não sei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Pranca, tá vendo? Além da chave que eles trancavam aqui Tinha uma tranca Aqui era a cozinha, amor ó, Porque, tá vendo, piso na ah, parede Olha a direita aqui ó, que tá. Olha isso, Ai, mano, que olha o porra aí Olha como tá ó. Vamos falar mais alto Por causa dos, dos cacos de vidro pisando sim. E eu tô reparando Que ela é cheia de buraco assim, ó hum fundo. Mas será que não é tomada? Não, né? Mas olha o tamanho do buraco. Estranho. Se fosse ela cana aqui, ali, lá, lá em cima. Ah, tá aberto o fogo aqui, ó. Ó, tá vendo os buracos aqui, ó? Né? Aham. Sei lá. Tem é. uma porta fechada. Quero um quarto. Quarto grande, hein? Grande. Vai tá vendo o beiral? Que estranho que fizer. Ah, é verdade, ó. Aqui é por onde nós passamos. É, aí é onde a gente passou pra poder chegar aqui, passando embaixo desses... Tazarno. Esses pés de abacate. Ó, que era piso branquinho, ó. Ó, tem vidro até aqui, tem, tá ó. Nossa. Ó, e aqui não tem nenhum vidro quebrado. Hum. Que mistério esse né? de vidro em casa. Eita. Sabe o né? que pode ter acontecido? Uhum. Deve ter tido alguma manifestação, quebrou todos os vidros e eles mandaram apanhar para lacrar a casa, pra deixar fechado. Mas isso é, mas o aberto. Então alguém já arrombou, ele. O, banheiro... Ó, o banheiro foi varrido. Olha aí, Thiago, o banheiro... o banheiro foi varrido. Foi varrido mesmo? Recentemente, ó. Tá vendo? Sim. credo. Tem coragem de abrir aí, ó, Vai para fechar. Tem uma chave aqui, que ó. Ó. O que? Trancada. Quebrada? Por que, que ela tá fechada? Não abre? Caraca, velho, olha isso aqui. Credo, Thiago. Thiago do céu. E olha como tá mofado esse cômodo. Vai, Vai lá. A destampada a caixa d'água e tem uma corda pendurada lá ó, tipo um cardaço, tá vendo? Sim. Thiago do céu, foi daí um mistério. Caraca, que que será, por que, que tem que sair aquela, aquela corda ali? Eu não sei. Que mistério. Será que tem alguma coisa dentro da caixa ali? Eu não sei. Deve ter alguma coisa. Será que não é por isso que tem aquela escada, Thiago, ali fora? Tem uma escada ali. Tem. Uma Ai, escada ali. Céu. Será que a gente sobe ali? Ai, será? Não sei. Cara, e agora? é melhor a gente subir de noite quando a gente vai investigar? Hum, tá. Porque daí, o que, que a gente já faz? Se você vê alguma coisa misteriosa lá em cima, já passa o K2 e já faz print split box, entendeu? É, porque nós tá com os avanços aqui. Porque como que você vai subir lá só para olhar, depois nós vai vir à noite, outro dia, para fazer a investigação? Já aproveita uhum. e subir. Porque, Thiago, esse forro aqui, ó, tá tudo podre. Sim, mas pessoal, se liga só. Tenta, tenta filmar ali. Pessoal, olha lá, tem um cardaço ali, ó. Alguma corda entrando para dentro da, da caixa d'água. Editor, puxa o zoom ali, ó. Puxa o zoom naquela parte ali, ó. Do cardaço. E a caixa d'água que tá... Cara, vocês cê, viram que, que, que... É misterioso. Vamos fazer um negócio? Ah. Pega um palito daquele lá, ó. Vamos matar a curiosidade. Encosta ela aqui só pra erguer a cabeça ali. Vamos terminar de vir. Vamos ah, tornar de vir aqui. Cara, eu tô... Olha que tem mais pallet, ó. Que isso? Não sei. É de criança. Nossa. Será que é dele? não sei, cara. Essa porta é aquela lá de fora, né? Que tá trancada. É, lá de fora. Ó oh, aqui tem outro cômodo, oh! tá pega, um morcego, que outra sei. tranca ali ó, é. será que eles não enfiavam todos os filhos no mesmo cômodo para dormir não, cara não tá? pega um palito ah, ali para nós dar uma olhada, foi, parte, tá? foi mesmo, tentaram arrombar essa porta, uhum subir lá em cima, porque o fogo tá bem podre aqui ó, mas só enfia a câmera lá. Cuidado, tá? O que tem aí? Claro do céu. O quê? Põe a câmera aí, peraí. Galera, ó. Tem uns quadros aqui. Tem outros quadros aqui, ó. Ali. Ó, tem uma coisa aqui, cara. Tipo uma carteira. O oh! que foi? Cara, eu não sei se é um bicho ou se é uma mão que eu vi ali. é, Thiago? Tô falando sério. Cara, foi muito rápido. Pera aí, é porque eu não consigo ficar aqui. Vou segurar assim. A caixa d'água ali não dá pra me ver. Thaís do céu. Tem uns negócios aqui, cara. Tiago, qual que é o mistério dessa casa, velho? Eu não sei. Cara, eu vou, te, eu vou tirar uma foto aqui pra te mostrar. Segura aqui. Cuidado. Você te Segura aqui. É um negócio muito estranho, então eu não sei o que pode ser aqui. Quer que eu te segure aqui? Precisa mais firmeza? Mas o que, que é, Thiago? Eu não faço ideia. É de madeira, de vidro, é o quê? Eu não sei o que, que é. Não sei, não dá pra saber. Cuidado. Olha aqui. Credo, cara. O que, que é isso? Não sei, cara. Que estranho. Ah. E é alto lá, tá né? Vendo? É alto, cara. Tiago, vamos vir de noite, vamos subir aí em cima, fazer, passar o K2 aí? Vamos investigar, cara. Se tiver alguma coisa, é aí, certeza, cara. Certeza. E. E eu só tenho coragem de subir uma vez. Então. Se eu subir de novo eu não subo mais. Eu quero saber o que, que tem lá dentro. Mas eu vou subir pra fazer investigação. Vamos aproveitar que ainda tá de dia, né? E, e deve ser o que Umas quatro horas agora? agora quatro e a gente vezes, vai né? conhecer aquela outra lenda lá que foi passada Sim. pra nós, que é um pouco fica... mais longe. Outro Qualquer dia. coisa, se der tempo, a gente ainda volta hoje aqui à Senão, noite. Senão a gente volta outro dia. Senão a gente volta outro dia. Galera, é, né? eu, eu, eu fiquei meio curioso pra saber o que que tem naquela caixa d'água ali. Deixa muito like. Oh, e se inscreva no canal pra quem não for inscrito. E deixa muito comentário pra gente estar voltando aqui à noite. Isso aí. Demorou? Vambora, Thaís? vamos lá, amor. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.